Fala família TW, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma análise sobre a... <risos> Pro Forex Found, pessoal! Pro Forex Founder ou é um amador Forex Found, né? Essa é a pergunta. Já quero deixar claro pra vocês que... Não sou financiado e nem sou patrocinado por essa mesa. Esse review não tá sendo pago por eles, tá? Eu até, quando eu vi o arroba deles do Instagram, eu cheguei a mandar mensagem, sabe? Eu falei, caraca, é uma nova mesa. Só que aí... Depois de eu perceber é, o nível das pessoas que estavam financiando é, e, tipo assim, vendendo serviços ou até mesmo recomendando essa mesa, era muito baixo. Eu falei, cara, esse cara aqui tem nome sujo. E esse cara de nome sujo vai me recomendar essa mesa. Eu vou entrar nessa mesa. Nunca, nunca, nunca que eu vou entrar nessa mesa. Aí beleza. Aí eu parei, estreitei os laços, né? Tipo no sentido assim, é, parei de mandar mensagem percebi que não era uma mesa, é, vamos dizer assim, nova, era, era uma mesa muito conhecida, só que conhecida entre, entre os, os influencers de mesa proprietária, tá entendendo? Aí eu falei, ah, peguei a manha do negócio, né, mas eu não vou cair nessa não, entendeu? E aí o que acontece? É, independente se fosse um anúncio pago aqui, se ela estivesse me pagando para falar sobre ela, eu seria extremamente sincero com vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser realmente um trader financiado? Você acha que você, se, querendo ser um trader financiado, esse é seu sonho, ter um capital de 500k a 1 milhão, você acha que você vai conseguir isso pagando serviço de aprovação com a HFT? Você ser um trader financiado, você ir lá operar sua conta manual e ser aprovado, não, utiliza, não utilizar HFT, é uma coisa. Agora você ir lá, pagar para ser financiado e depois a sua conta real você dá para outra pessoa operar, você não é um trader financiado, tá? Já vou deixando isso claro para você. As mesas, elas procuram traders reais, pessoas individuais. A própria Found nas informações que eles me deram, aqui no, no próprio site que eu peguei, eles não permitem terceiros aprovarem para você e nem terceiros operarem sua conta. Lembre-se disso. E eu vou te mostrar que nas informações deles fala isso. Isso prova que vocês nem leem o FEC. Vocês não lêem regra, vocês não lêem FEC. Mano, vocês gostam de tomar golpe. Aí chega lá no dia que vai ter su o suposto recebimento da Proforex Found. Vamos supor que a Proforex Found seja, sim, uma mesa é, confiável. Aí, seu pagamento vai ser negado. Aí você vai chegar pra mim, tá a Proforex Found é scam. Aí eu pergunto pra você, como é que você aprovou sua conta? Aí você, não, eu aprovei com a HFT. Tá, mas deixa eu perguntar, você operou sua conta? Não, eu dei pra, pra aquele cara, aquele influenciadorzinho ali maroto ali operar com o robô dele. Você descumpriu as regras. Por isso que você não vai receber. Então assim, nem sempre a mesa não paga porque ela é, é desonesta. Às vezes é porque a pessoa descumpriu as regras. E culpa de quem? Culpa da própria pessoa e mais culpa ainda daqueles influenciadores que só querem te vender, entendeu? Então assim, se você quer arriscar, Fala assim, não, John, eu estou ciente que eu estou descumprindo a regra, mas eu quero essa facilitação para aprovar. Você é um cara honesto, no sentido de, de, de consciência, entendeu? Você é consciente do que você está fazendo. Agora, para as pessoas que não são conscientes, cara, se você vem nesse tipo de serviço, conscientize as pessoas. A pessoa vem até você, ó, oh, eu quero aprovar, na é pro fora que fala. Você fala para a pessoa assim, ó, oh, cara, tem os riscos, tá? Você pode ser banido, seja consciente, conscientize a pessoa. Isso, isso não vai te, te diminuir, não. Não é porque você vai vender um serviço a menos que você não vai empobrecer, não. Eu tenho certeza disso. Agora falando sobre a ProForex Found, pessoal. O site deles é muito igual a First Class. Muito, muito igual mesmo, tá? Aqui, você pode perceber, aqui a parte de cima. É, aqui, ó. Run, Price, Facts. E o logozinho e dois botãozinhos aqui. Um de start e outro de Client. Aqui, ó. É igualzinho, tá? Eu sei que, que, que o design é diferente porque a mesa é diferente, né? Quando você vem aqui, eles não falam diretamente que eles são suportados pela é, ACAP. A, olha, suportados e distribuídos são coisas diferentes, tá? Vou logo ser sincero para vocês. É, então vamos lá. Jouto, por que você está comparando com a First Class? Porque eu vou te dizer uma coisa essa mesa ela tá ela tá vamos dizer assim ela tá ficando ativa no Brasil de novembro para dezembro para ser lançada em janeiro eu tô olhando ela desde desde vamos dizer que eu tô olhando ela desde primeiro de dezembro nessa base então o que aconteceu entre novembro dezembro e janeiro apareceu a Blue Forex Fund que era scam Apareceu a First Class que paga quem ela quiser, quando ela quiser, se ela quiser. E eu vou te mostrar como esse produto da Pro Forex Found, ele é um produto masterizado da Blue e masterizado da First Class. Eu vou te provar um produto feito para ganhar dinheiro em cima de vocês e não para ter traders realmente financiados e pagar corretamente as pessoas, tá? Se você é um cara que você se identifica com essas informações que eu tenho. Se você é um cara que realmente quer ser um trader financiado, participe do link na descrição e entre no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Me siga no Instagram, arrobajonata.com, que eu não vou me vender pra essas mesas fajutas, tá? Até se um dia eles pagar um review aqui pra mim, ó, fique sabendo, viu, CEO aí de sei lá que mesa, se você pagar um review pra mim, eu vou ser sincero aqui no meu canal, tá? Não vem com essa, não. Então, vamos lá. É... Pô, aqui você entra, né? Seus traders, seus riscos. Vamos dar start. Como é que funciona? 80% de profit, beleza, tá? É, é suportado pela ICAP, da hora. Tem um Trust Pilot aqui, né? Quantas avaliações tem? Quatro, tá? Não é muitas, mas pelo menos não está aparecendo negativa. Se você tem alguma avaliação negativa sobre a Pro Forex Found, coloque aqui. Se você tem alguma avaliação positiva, coloque aqui. A gente precisa ver também, tá? Por quê? Porque esse site é muito confiável. Se um dia a ProForex Faldi colocasse avaliações falsas, o site iria identificar. Entendeu? Então, esse é um site muito confiável. Bota informações. Se eles ultrapassaram prazos, coloque aqui. Se você foi mal atendido pelo suporte, coloque aqui. Entendeu? Se algum influenciador te enganou, usou o nome da mesa para te enganar, coloque aqui o arroba dele do Instagram. E é isso aí, pessoal. É... Mas assim, pessoal, é, coloque informações verdadeiras, tá? Porque se não for verdadeira, ninguém vai ligar. Aqui eles deixam claro é, como é que funciona. Primeira fase, você vai fazer o Evaluation, você vai operar em Conta Demo, né? E após aprovado, você vai ter ali é, acesso, né? Deixa eu, deixa eu traduzir aqui para vocês, ó. Libera o capital em uma conta, é, e aqui explica como funciona. Escolha o exame, pague, opera em Conta Demo, e prove seu valor, que é passar na primeira fase, segunda fase, atinja as metas dentro do prazo, que são 30 dias, enfim, vou explicar. Depois de aprovado, faça parte do nosso capital real e potencialize seu lucro. Capital real, tá? Não é real, tá? É... Comece e tenha um financiamento de até um milhão. Você pode perceber que os planos deles são iguais, o da First Class, mas eles têm diferenças claras, né? Primeira diferença é... está na... no Drawdown, tá? Enquanto a ProFlex Fault, o drawdown dela é de 10%, da First Class, se não me engano, é 12%, 12%. tá? Agora, sobre as metas, é totalmente iguais, tá? É, meta da primeira fase, 8%, segunda fase, 5%, certo? Aqui eles não estão deixando claro nenhuma informação de quantos dias você tem para operar, né? Mas, normalmente, na primeira fase é 30%, e na segunda fase é 60%. Eu vou entrar no FEC deles para ver se na segunda fase também é 60%, tá? aqui ó, escolha a conta, receba credenciais, tá é, escolha a plataforma, que é diretamente na ICAP é, primeira fase você tem 30 dias para atingir 8% segunda fase 60 dias para atingir 5% aí mostra sua consistência lembrem-se também da regra de consistência tá, não é só mostrar consistência, existe regra não, não é só você ser um trader e fazer um, um, um trade lindo, top imagina, você entrou nessa mesa hoje você fez 10 trades Imagina que em 4 trades você ganhou 1.000 dólares, certo? E em 3 trades você perdeu 1.000 dólares, então você ficou só com 1.000 dólares positivo. E nos outros trades finais, cada um você ganhou 5.000 dólares. Eu te pergunto, você vai receber esse dinheiro? Se você não sabe, é bom você entender como é que funciona a regra de consistência deles. Tá? É, receba seu contrato e comece a lucrar. Depois de aprovado na primeira e segunda fase, você já consegue ter ali é, 80% inicial. Tá? Aqui é um diferencial deles, eu acho isso positivo. É, porque somos parceiros, 80% de comissão, regras de negociação simples e claras. Eu acho bom eles serem claros, honestos em falar: é a gente aceita isso, a gente tem esse limite. Eu acho bom, isso é um ponto positivo da Pro Forex Found. Porque o erro da Blue Forex Found e o erro da First Class, além de serem desonestos, é mudar a regra no meio do jogo. O que aconteceu? Vamos supor, vamos supor que eu fizesse um, eu tô fazendo esse review hoje, dia 23 de janeiro. Vamos supor que no dia 23 de fevereiro a Pro Forex de muda as regras. Eu não tenho, eu não tenho o que fazer, eu já fiz o review, eu fiz no passado. Eu tenho que atualizar o review. Mas se ela mudou as regras, às vezes tem pessoas que não olha a data do vídeo e acha que, entendeu? Então sempre fique atento aos comentários, porque eu posso botar alguma informação, alguém pode botar alguma informação. Então se você estiver vendo esse vídeo depois, seja sincero, fala aqui, oh, adianta mudou essa regra, tá diferente, para que outras pessoas que acessam o vídeo consigam ter acesso, tá? Spread baixo, mas eles não falam que as comissões são altas, porque as comissões da ICAP são altas, tá? É... Suporta ao cliente 24 horas. Suporta ao cliente 24 horas é esse botão, tá pessoal? Você receber a resposta em 24 horas é outra coisa, tá? É, vamos entrar aqui no, no FAQ deles. Vamos entrar no FAQ. Como é calcular o drawdown? Estático, eu já procurei saber aqui. Tá? Se você não sabe a diferença de account balance, é, o drawdown por account balance e drawdown por equity, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir depois. Ou você clica no meu canal e é o, é o, é o último vídeo que eu postei no canal. Tá? Tem mensalidade não, você só paga uma vez. Spreads e comissões, nossos parceiros da ICAP... É, então eles não falam, você vai ter que entrar lá e ver, referente a SPREAD mas não tem nada falando aqui de comissão, você vai ter que ir atrás também dessa informação onde posso baixar? No próprio site é, com que frequência? 30 dias após a primeira negociação você já pode fazer o seu saque e depois você pode, supostamente, receber a cada 15 dias, tá? quanto tempo leva a avaliação? 30 dias na primeira fase, 60 dias na segunda já estou dizendo para vocês para depois vocês não ficarem mandando pergunta, ai, ah, quantos dias é? Mano, eu falo no vídeo, preste atenção é, como posso retirar meus lucros pela Dell, provavelmente. Aqui, aqui, ensinando como você pode tirar os lucros, tá? É, enfim, quem não, quem não sabe o que é Dell, Dell é uma plataforma de pagamentos, tá? Se você quer aprender como fazer... É, é, assinar contrato, entrar na... na entrar na, na Dell. Se você quiser aprender como assinar contrato na Dell, ter conta lá, pô, tem um vídeo aqui também que eu explico, tá? É, mas no meu canal... Provavelmente, se você digitar no YouTube, Dell, vai aparecer meu vídeo, certo? Quanto tempo demora o sax? Nosso objetivo é processar o mais rápido possível. Nosso tempo médio de processamento e retirada é dois dias. Isso é um ponto bom, porque, a, por exemplo, a Blue Forex Found, se eu não estiver enganado, era 30 dias. Não, era, era 15 dias. A First Class é 10 dias, ou seja, você fica 10 dias, sem, é como se você ficasse 10 dias, ó, em silêncio. Você não pode falar nada. Porque se você falar, existe o risco de você ter o saque rejeitado. Entendeu? Você tem que ficar calado. Ó, vamos fingir que tá tudo bem. Solicitei um saque. Como se solicitar um saque fosse a prova que você fosse receber. É, qual é a sua alavancagem? Um para um 30. Tá, esse é um ponto negativo deles, né? Mas, pô, se eles dizem que opera em conta real e eles estão operando com um para 30, positivo, porque mostra que realmente eles estão é, colocando capital lá. Posso negociar com elas usando algoritmos? Sim, desde que não utilize nenhuma forma de arbitragem, tá? Normal. É, deixa eu ver, você tem... Tadã! Quanto tempo você vai receber sua conta? Ao receber a confirmação de pagamento bem sucedido, isso tem que ser no mesmo dia, porque cartão de crédito, é, Pix, qualquer coisa tem que ser no mesmo dia, tá pessoal? Não pode durar muito não. Você receberá as credenciais da plataforma e do painel em 5 minutos, após confirmar o pagamento, tá pessoal? um edge é de permitido sim, só que não entre mais de uma conta a negociação de cópia permitida, não, tá? você não pode fazer copy trade, você não pode pegar a sala de sinal você não pode é, ficar utilizando muitas das vezes o mesmo robô que outra pessoa utiliza pessoal, vocês não estão ligados nessa informação mas você utilizar um robô que outra pessoa está utilizando, isso é dado como cópia de sinal preste atenção, aí tem gente que vai falar assim, não, não é, o suporte falou que não é eu quero ver na hora de você receber o seu dinheiro quem avisa amigo é tá a conta tem que estar no seu nome, tá pessoal pra você receber o pagamento, assinar o contrato na Dell operações, notícias, 5 minutos antes e depois, tá agora, preste atenção nisso aqui isso aqui é o que diferencia a Blue Fox Foundry, a Pro, ah, perdão a Blue Fox Foundry, a First Class e a Found. regra de consistência. Temos uma regra de consistência de 25%, preste atenção. O que significa que no final da sua avaliação, ou período de negociação com financiamentos, ao vivo, ao vivo para mim é conta real, que vai para o mercado. Cada negociação não pode ter mais de 25% do lucro total obtido. Cara, você é um trader consistente. Vamos supor que você é o Paris Smartphone Concepts. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. E você tenha quatro trades no mês. Você é obrigado a fazer 100 trades no mês? E aí, desses quatro trades, três trades, você perdeu US 1 mil dólares. E nenhum trade você ganhou 10 mil, porque você tem uma operação de 1 de risco para 10 de retorno. Você acha que você vai receber? Você acha mesmo que isso é uma mesa que se preocupa com o trader? Você acha mesmo que eles têm mecanismos, tecnologia suficiente para identificar as pessoas que estão trabalhando de forma errada, se eles não tem tecnologia suficiente para identificar quem está trabalhando com a forma errada ele não vai saber quem está trabalhando com a forma correta então por isso que eles criam essas regras desonestas 25% do lucro total obtido, péssima regra, tá? Ele quer que você opere mais, ele quer que você quebre tá? A mesa anterior a ela, que, ela, que era a first class quanto é que eles falavam dessa regra? 50%. Ou seja, a Found é um upgrade da First Class. E a First Class é um upgrade da Found. E acabou. Tudo da mesma distribuidora, tudo com a mesma cara, o site, é isso mesmo, tá? É, permitindo negociação final de semana sim, mesclar a conta até 600 mil, tá? Mas é, tem que ver aí como é que é essa regra deles, né? Não permitimos a fusão de contas devido a fim de gerenciamento de risco. No entanto você pode ter até três desafios totalizando 600 meus mano. mano qual o sentido de vocês pagar um teste nessa mesa se você pode pagar uma, um teste do mesmo valor em uma mesa melhor por exemplo mais de Trader qual o sentido de pagar o teste nessa mesa é só porque você quer facilidade de aprovação sabendo que você vai terceirizar a aprovação e terceirizar a operação e sabendo você também que você existe riscos de não receber, ah Jonathan, mas ah, vamos supor que agora seja fevereiro e alguém vai escrever aí estou em fevereiro e recebi o meu saque qual é a mesa scan ou a pirâmide que inicialmente não vai pagar tá, então eu Jonathan quero estar totalmente errado daqui a 5, 6 meses eu quero estar totalmente errado e que todo mundo que venha participar dessa mesa tenha feedback positivo, tá, mas se não tiver eu prefiro é, apresentar os fatos atuais esses são os fatos atuais se eu, se eu, se eu entrasse aqui para fazer um review dela e tivesse só informação positiva cara, ia ser só informação positiva mas aquela regra de consistência não é positiva o drawdown deles é baixo 10% comparado aos 12% é uma mesa nova os preços, tá bacana tá? tá melhores até que a first class mas assim, a gente não pode olhar só isso a gente tem que olhar trades operando a, gente, mano, a mesa, ela tem que ser julgada se Jonathan hoje, da TW Club... apareci aqui para vocês falando assim... gente, nós temos uma mesa proprietária agora... é uma mesa do Brasil e é a mesa da TW Club... o que é que vocês têm que fazer? primeiramente... analisar... essa mesa tem, um, tem uma cara? quem é esse cara? essa mesa tem uma corretora por trás? quem é essa corretora? tem um provedor de pagamento? quem é esse pagamento? quais são as regras dessa mesa? vocês têm que analisar tudo... não é confiar na pessoa e pronto, não... não fica nessa de... ah, é influenciador que ele falou... Eu, eu como não, a merda é que ele solta tá, o como não, não fique nessa pessoal, por favor, tá? É... Quem é a PropTech? Quem é a PropTech? Você pode ver o nome PropTradeTech aparecer em muitos dos documentos legais, esse foi um ponto que eu prestei atenção, muitas pessoas não prestam, e pagamentos em nossa empresa. A PropTech LTD é a nossa empresa de operações que opera na Austrália. E aí a pergunta que a gente fala, de quem é essa mesa? Não sei de quem é essa mesa. Mas eu vou falar para vocês o que é que eu sei. Nós temos aqui o Instagram da Proforex Found, tá? É... Tem como colaborador aqui a ICAP. Alguém segue ela? Pô, belo parceiro, tá? Belo parceiro. Vocês nem se seguem. Vamos ver quem a Proforex Found segue. Elas seguem a ICAP, mas eu sei que a ICAP não segue ele de volta. Tá, quando você clica aqui no nome, data, conta situada no Brasil, quem é o dono? É um brasileiro? É só isso que eu tenho a falar. Poucas avaliações, conta criada no Brasil, não tem ninguém dando a cara. De todos, todas as mesas que apareceram hoje deram um problema, todos, todos. É o mesmo padrão. Ninguém dá a cara. É, é muito, eles são muito off. Vamos dizer assim. Tá? São muito off. E são todas com facilidade de aprovação também. Percebam isso. Ó, facilidade de aprovação e dificuldade de pagamento. né? Porque o monte de regra para você não receber. Então pessoal, é isso. Me desculpa se eu estou sendo sincero. É uma forma de proteger vocês. Eu quero que... Em três meses, seis meses, um ano, eu esteja totalmente errado. É, eu sei que talvez tenha influenciadores também que fiquem com raiva de mim e criem aí um, um monte de informação sobre mim, tipo assim, ah, Jonathan está sendo honesto, Jonathan tá isso. É... Não, gente, eu, só, eu falo isso porque eu protejo a minha comunidade. Proteja a sua. Se você quer, pega uma, informa... Olha, pega uma mesa dessa, que é nova, que não tem nenhuma credibilidade, e você joga pro seu público só para você ganhar dinheiro, você não é honesto nem com você mesmo nem com você mesmo, você sabe disso tá? pessoal, se inscreva no canal se fizer sentido pra você, se faz sentido pra você estar com pessoas que realmente são financiadas ouvir opinião, opiniões de quem já é financiado, estar em uma comunidade de pessoas livres, olha tem mil membros da minha comunidade, vê se alguém tá falando mal de mim lá porque se tiver um, um, alguma coisa pra falar, a galera vai falar e acabou entendeu? tamo junto